Ribeirão Preto, cidade rica, cidade pobre. Aqui a gente vive os dois extremos. Eu conheço os dois lados da cidade. Por que, Com tantos recursos e tantas oportunidades, a gente ainda tem tantos problemas. A saúde pública funciona mal, todo mundo sabe. Faltam creches, as mães também sabem disso. A segurança então nem se fala. E o transporte público? E as ruas esburacadas? Mas eu não estou aqui só para falar de problemas. A cidade já sabe de tudo isso porque vem sofrendo há muito tempo com promessas não cumpridas. Eu vim para fazer propostas e apresentar soluções. A hora é da verdade, não dá mais para segurar. Quero ver nova atitude pra vida melhorar. Aqui nessa cidade é o coração que vai mandar. Com Gandino prefeito, Ribeirão vai avançar. Eu sempre pensei que a atitude é resolver os problemas onde eles acontecem. E aí, oi pessoal, tudo bem? E aí, E o aí? que está que acontecendo? Normalmente leva umas três, quatro horas para ser atendido. Quando não, você entra na sala do médico, do pediatra no caso, a receita já está pronta. A gente já entra lá e já está com a receita pronta. Tem que Mas sempre ou demora lá. de fila? É, demora, né? Porque muita gente, né? Acho que o médico está sendo pouco. Porque... Eu cheguei um dia às sete horas. Eu saí de lá três horas. É a segunda vez já que a gente vem no posto e não resolve. Saúde é o primeiro lugar, né? O primeiro lugar. O governo Lula e o governo da presidente Dilma deram a principal ajuda para a saúde de Ribeirão. Com mais de 3 milhões de reais enviados pelo governo federal, a cidade pôde construir aqui a sua primeira UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas, muito bem equipada. Mas é a prefeitura que administra a UPA e os problemas continuam. Nossa cidade precisa de uma nova atitude. Gandini Prefeito. Melhor administração das verbas. Funcionários valorizados. Doentes atendidos em tempo e com dignidade. E muito mais. Gandini Prefeito. Ampliação do programa Saúde da Família. Mais agentes comunitários. Saneamento básico nos bairros. Ribeirão mais saudável. Nosso futuro a gente é que define. O Ribeirão tem um dos maiores orçamentos do Brasil. O que precisa é o dinheiro ser bem aplicado, com eficiência. O problema não está só na saúde. Precisamos cuidar de todas as áreas da cidade. E o mais importante é como a gente vai lidar com esses problemas. Eu tenho propostas e vou contar com uma equipe competente. E vamos governar ouvindo a cidade, trabalhadores, empresários, estudantes, donas de casa, professores, médicos. Essa vai ser a nossa principal atitude.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 Uma nova atitude em Ribeirão.